Olá pessoal do FU Horizon, hoje estou trazendo aqui mais um vídeo aqui para vocês E hoje é só mostrando aqui uma promoção que vai ter assim a promoção Ano Novo Lunar né? Que é a promoção do Ano Novo lá da China né Mas não vai acontecer só na China né, vai acontecer no, no mundo inteiro essa promoção E vai, vai acontecer no dia 11 de Fevereiro de 2020 Claro <risos> até o dia 15 do mesmo mês beleza e e, e se for comprar alguma coisa ou se você já comprou uma coisa reembolsa isso que você comprou e guarde seu dinheiro se caso você não tenha comprado nada porque deve ser muito boa essa promoção eu não sei né, qual é qual é a, essa promoção nunca comprei nada né, nunca nem vi <risos> essa promoção então, vamos ver como é que vai ser. Mas eu acho que é boa, né? Eu, todas as produções são boas. Então, vamos esperar para ver, né? Se você comprou, reembolsa aí, mano. Se você comprou alguma coisa, você reembolsa o seu dinheiro aí, mano. Sei lá. Nem se tem como reembolsar Na verdade, eu sei, sim. Mas comprou, sei lá, num boleto no PayPal. Não sei como que você reembolsa. Mas, beleza. Ó, dá uma dia 11 de fevereiro até o dia 15, tá? Presta atenção, marque aí no seu calendário do Windows, do celular, tá? Ó, dia 11 até o dia 15. E outra vizinho muito rápido aqui, que é que eu tenho um canal na Twitch agora. Eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui já estou fazendo aqui as minhas lives. Olha só, que live de de Fórmula 1, tá? Ah, essa aqui é, não é a primeira é que eu esqueci de ativar armazenar aqui a, as lives aqui mas tá aí ó, ó de todos os tipos aí de todos os jogos tá e segue eu aí na Twitch beleza só seguir aí o nome tá Goderblock só é porque eu não consigo mudar o nome por enquanto a a Twitch tá falando que eu tenho que esperar duas semanas para eu conseguir personalizar o nome não entendi o porquê, mas faz trocentos anos que eu criei já essa conta, mas beleza, lives lá acontecem depois do, de, das duas horas aqui, então vai ter vídeo daqui a pouco, vai ter vídeo não, vai ter live daqui a pouco aí, eu só, vai, eu só vou editar no YouTube mesmo, né? o editor do YouTube e já vou lançar aqui o vídeo, já vou fazer live também, beleza, é, é depois das duas horas... Fiquem ligados, aí não vai ser duas horas corretamente, mas é depois das duas vocês ficam espertos. Aí, beleza? Então foi isso. Tomar que vocês tenham gostado do vídeo. Tem vídeo quase todo dia, menos sábado e domingo, meio-dia e 15 e fui.